Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele fez nascer o sol sobre os maus e bons e fez a chuva cair sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? E portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação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 e não pela metade. Você que participou da missa no último final de semana, se lembra do que Jesus disse no sermão da montanha, que continua neste domingo. Ele dizia, a lei afirmava, não matarás, e Jesus vem reforçar, é preciso ter cuidado para não matar as pessoas, com a nossa fala e de outras maneiras. A lei dizia, não adulterarás. Jesus vem nos dizer, é preciso ser fiel, a começar no coração e também por meio dos olhares. A lei dizia, não jurarás. Jesus vem dizer, reafirmando e completando, que é preciso ter palavra, ser verdadeiro, de maneira que o seu sim seja sim, o seu não seja não. E hoje Jesus nos fala apresentando mais duas novidades em relação à lei. Não que Jesus trate a lei como ultrapassada, mas ele vem dar pleno cumprimento a esta lei. Ele diz que é preciso fazer com que a vingança de lugar ao perdão, que o ódio dê lugar ao amor, senão nós estaremos vivendo a lei superficialmente, como ela foi equivocadamente compreendida por muitos no tempo de Jesus, o perdão, Jesus diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado? Vamos entender no que consistia esta lei chamada Lei de Italião em que havia esta norma, olho por olho, dente por dente? Digamos, se você levasse um soco, você tinha o direito de devolver àquela pessoa um outro soco. Não mais do que isso. Porque esta era uma maneira, dentro daquela mentalidade, de garantir que não haveria excessos nas agressões e que realmente a justiça acontecesse, era esta forma de se conceber a justiça, não é? Dar ao outro exatamente na mesma medida aquilo que eu recebi dele. Era uma forma de conter até a violência, mas infelizmente era uma maneira também de justificar a violência, por mais que as pessoas estivessem cientes de que elas podiam fazer exatamente aquilo que elas receberam ainda assim continuava a violência tendo como resposta outro ato de violência Jesus vem superar esta visão, é aquele que quebra o ciclo de violência e de ódio com a não violência, Jesus então diz assim, se alguém bater na tua face direita, oferece a face esquerda, vocês acharam justo isso? É Jesus que falou, entendamos Jesus não está falando literalmente ao pé da letra, como alguém que agora assumindo esse trecho vai dizer assim, nossa, levei uma bofetada, pode bater aqui, ó. bate, bate que eu quero ir para o céu, e quanto mais humilhado eu for, mais de Jesus. Não se trata disso, meu irmão, e minha irmã. Se alguém faz alguma coisa contra você, que te ofende, o oferecer o outro lado quer dizer agir de forma diferente daquela pessoa. Não é masoquismo, não é buscar o sofrimento pelo sofrimento. É justamente mostrar àquela pessoa cuja atitude você reprova que é possível ter atitudes diferentes. Do contrário, você acaba se tornando. Igual a pessoa cuja atitude você repudia. Vocês percebem que quando nós não perdoamos, facilmente nós nos tornamos muito parecidos com aquelas pessoas que nós talvez não suportamos nem ver. Muitas das vezes, quando nós nos sentimos ofendidos, descobrimos também dentro de nós um lado sombrio que nós então não tínhamos consciência, é nesse momento em que pode vir uma raiva e a questão não está simplesmente em sentir raiva, o problema é quando a raiva alimentada e descontrolada se torna em ódio, porque o ódio é destrutivo, a raiva vem mas ela também passa depois, se for bem direcionada, se nós soubermos trabalhar até esta emoção que nos visita por um instante. O ódio, por outro lado, é muito perigoso, porque ele destrói internamente quem permite que ele se instale em seu coração e também vai destruindo tudo aquilo por onde a pessoa que está odiando passa com as suas palavras, as suas atitudes Daí quem está com ódio tira para todos os lados, não é? E muitos outros que às vezes não tem a ver com aquela situação Acabam saindo feridos No final das contas, meu irmão e minha irmã Nós temos o risco de nos tornarmos até piores Daquilo que nos fizeram Daquilo que nós não aceitamos Por isso que Jesus nos propõe o perdão, o perdão não é fazer de conta que nada aconteceu, o perdão também não é esquecer. O perdão é você superar aquele momento, aquela memória que te machucou tanto com as palavras e atitudes que aconteceram. O perdão é decisão, perdão não é o que você sente Perdão é o que você faz com o que você sente Porque em alguns momentos De repente vem aquela memória mesmo Mas e daí? A gente se deixa vencer por uma emoção? A gente deixa que Às vezes o pior do outro Determine quem nós vamos nos tornar As nossas atitudes Perdoar Exige exercício e é um processo Mas começa com uma decisão Não é fácil Mas eu diria que Não perdoar é muito mais trabalhoso Sabe por quê? Porque é desgastante Reflete no físico, no corpo Também não perdoar nos faz prisioneiros de um sentimento que nós mesmos seguramos. É como se nós enjaulássemos aquela pessoa dentro de nós. E por mais que você não queira lembrar desta pessoa, aquilo que não está bem resolvido dentro de você, vem à tona. E daí aparece no teu pensamento novamente, ou você cruza com ela. O perdão é libertação. Não, não muda o outro a princípio, muda primeiramente aquele que libera o perdão. E o benefício de, do perdão é primeiramente para quem dá o perdão e é um benefício também que pode alcançar quem recebe esse perdão. Mas mesmo que a outra pessoa não receba e mesmo que não haja reconciliação entre as partes, há ainda a possibilidade de... De você perdoar. De que eu perdoe. Porque a chave desta jaula está na nossa mão. E ela se chama perdão. E uma das maneiras de perdoar é justamente dando um passo, rezando por aquela pessoa. Padre, mas eu não quero nem pensar nessa pessoa. Você não quer pensar, mas o teu pensamento te traz a pessoa. Então se o teu pensamento vier... Acompanhado de muitas outras emoções Ofereça isso a Deus Peça a bênção de Deus sobre essa pessoa O poder da bênção é infinitamente maior Então nós devemos dar espaço para a luz Do contrário, nós vamos ficando cegos E a gente só vai culpando o outro E quando a gente culpa o outro Ou a gente se coloca como vítima E daí como refém daquela situação, porque daí eu fico na mesma e às vezes para algumas pessoas é até mais confortável ficar na posição de vítima, não é? Porque não precisa mudar, olha o que fizeram comigo. Ou a gente se coloca na posição de acusador e daí a gente não vê o que de fato precisa ser restaurado em nós e coloca tudo na mão da pessoa como sendo a única errada como se eu não tivesse nenhuma escolha Diante disso Podemos escolher Por perdoar Jesus Então vai nos dizer De um segundo ponto Muito importante Que é o amor ao próximo Esse não guardar rancor Esse não permitir não é, Que o ressentimento se instale É um amor Que tenho por mim e pelo outro, amor que se torna respeito, amor que se torna realmente uma visão maior, mais ampla da vida do que momentos em que a gente pega o pior do outro, a vida é muito mais do que isso, meu irmão, minha irmã, se nós formos olhar para toda uma vida, a gente pode até se perguntar por que nós temos a triste tendência justamente de guardar o pior? Hum? Será que nós estamos fazendo uma boa escolha? Pense que você tem uma gaveta. Você pode guardar lembranças, coisas significativas, coisas preciosas, valiosas. Mas você pode guardar também um gato morto. Alguém guarda isso? Hã? Um lixo de cozinha é uma boa sugestão. Vocês nunca guardaram? Hã? Dá, é, dá menos trabalho do que você ter que ir lá fora jogar, coloca ali, ó nossa, tudo isso que o padre está dizendo tem nexo nenhum, e tem lógica a gente guardar coisas dentro do nosso coração? É a pergunta, aos olhos dos homens, tudo aquilo que Jesus diz, parece insensatez, mas é sabedoria divina, sabedoria divina, e a insensatez é justamente esta lógica do mundo de vingança, e a lei de Italião continua nos nossos dias, de que maneira? Quem rir por último ri melhor, não é? Então aquele sabor da vingança que vem com o veneno que acaba comigo, dá a impressão de que eu estou por cima, mas na verdade eu estou preso em tudo aquilo, não é? Não leva o desaforo para casa Olha só, mais uma vez me prendi naquela situação E conseguiram realmente me tirar do sério completamente Agora eu estou... Tô... Ou pior ainda Aquelas músicas de vingança Que dá a impressão de que a pessoa está por cima Mas na verdade ela está fazendo o mesmo Quando não, pior do que lhe fizeram São as músicas de sofrência é? Vocês sabem muito bem dessas, não? Poderiam até citar aqui trechos de algumas canções que vão permeando a cultura das pessoas, não é? E que dão a impressão de que elas saíram por cima quando, na verdade, elas se tornaram ainda mais escravas daquilo que aconteceu. Ninguém, ao perdoar, se torna superior ao outro, mas se vê como irmão do outro. E é por isso que se vê livre, livre de tal maneira que, mesmo não tendo talvez os mesmos laços, não é, com aquela pessoa, porque nem sempre isso é possível por uma série de fatores, não se vê impedida de pelo menos dizer bom dia, boa tarde, como agir naturalmente com outras pessoas, ainda que não haja mais intimidade e nem seja necessário em alguns casos, mas o respeito, a dignidade. Jesus então nos fala sobre o amor ao próximo. Mas o povo de Israel compreendia esse amor como sendo destinado apenas para o seguinte próximo. Eles achavam que o próximo era quem era da sua família, quem pertencia à sua tribo, no máximo quem era da sua religião e do seu povo, que era o povo judeu. O resto devia ser realmente desprezado, porque fazia tudo errado. Então a máxima era, ame ao teu próximo, odeie o seu inimigo. E Jesus vai dizer, amarás o teu inimigo. Amai os vossos inimigos, ele diz, e rezai pelos que vos perseguem, porque o próximo é todo aquele que cruza a nossa vida. Quando eu rezo por alguém que às vezes não me queira o bem, meu irmão, minha irmã, eu não estou retribuindo o mal com o mal, então eu estou pedindo o bem que primeiramente passa por mim e depois desemboca no outro. Quem, por quem que o bem passa primeiro? Por quem pede, depois para quem a gente pede, e se a gente deseja o bem para o outro e se ele estiver bem, não haverá motivo para ele nos fazer mal, olha só se a gente pensasse dessa maneira, então desejo que a bênção de Deus esteja sobre ele e sobre ela, não é? que ele siga, que ela siga o seu caminho mas alguém pode dizer assim, padre, não tenho inimigo, tenho inimigo, mas nós temos pessoas com as quais nós temos dificuldades e por essas devemos rezar e essas devemos amar. Do contrário, nós vamos amar apenas aquelas pessoas por quem nós sentimos simpatia, aquelas pessoas que concordam conosco e de preferência em tudo, porque quando não concorda a gente exclui da vida, não deleta apenas das redes sociais, às vezes deleta da vida. É, mas de uma maneira que fica mal resolvida. Antes fosse um desligamento realmente consciente com algumas pessoas, mas o grande problema é que tudo isso vem acompanhado de tantos outros sentimentos. Então o amor ao inimigo é justamente desejar a ele o mesmo bem que eu quero para a minha vida. Nossa, mas é injusto, alguém pode dizer. Mas será que é justo que você para se sentir um pouquinho melhor queira que o outro se sinta pior, eu te digo ninguém se sente melhor fazendo com que o outro se sinta pior, o resultado não é esse, não alivia nada em você num primeiro momento você pode ter aquela doce sensação de que, ah, eu fiz justiça, quando na verdade era vingança, não é? Mas depois fico pior, porque permitir que o meu coração se corroesse com tudo aquilo. E o amor ao inimigo é justamente eu superar isso, é justamente eu ir além disso. Então Jesus vai dizer assim para nós, se vocês amam apenas aqueles que lhe querem bem, que recompensa vocês terão? Se vocês cumprimentam apenas aqueles que fazem o bem para vocês, qualquer pessoa faz isso. Até as pessoas ditas de mau caráter podem ter boas atitudes, às vezes com aquelas que são boas com elas. Mas isso não basta para Jesus e para quem é cristão. O bem tem que prevalecer. E não apenas para aqueles que eu escolho, mas justamente para aqueles que eu vejo como meus irmãos. Ainda que seja muito difícil de lidar com eles. Porque no final das contas, é a Jesus que eu estou seguindo. Não me transformarei naquilo que de repente outros querem ou naquilo que outros se tornaram, quando posso me tornar cada vez mais parecido com Deus, quando alguém diz assim que você tem a fisionomia do seu pai ou da sua mãe, quando alguém diz que você tem um comportamento e, e, e jeitos parecidos com pessoas da tua família, isso dá sentido de pertença, não é mesmo? São as nossas atitudes... ...como cristãos, ou seja, as mesmas atitudes de Jesus... ...que nos farão filhos deste Pai, que é bondoso e compassivo. E a Ele vale a pena servir. O resto, o mundo pode te dizer que é melhor, mas acaba não compensando. Peçamos a Deus a capacidade de perdoar, de soltar, de seguir em frente... A capacidade de amar, alargando os horizontes, como é grande o coração de nosso Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Todo poderoso.